Olá, eu sou o professor Reginaldo e este é o meu canal de videoaulas de matemática para o ensino superior. O objetivo desse canal é apresentar aulas de matemática, tanto de nível de graduação como de pós-graduação, como por exemplo, cálculo, álgebra linear, análise, análise funcional e etc. Inicialmente, vocês encontrarão nesse canal dois cursos, um curso completo de cálculo 2 e um curso de cálculo 1 um, que eu estou produzindo ainda. Posteriormente eu produzirei os demais cursos. A maioria desses cursos não são encontrados facilmente na internet, principalmente os de cursos mais avançados. e quando são encontrados, a maioria está em inglês, o que pode ser um obstáculo para muita gente. Assim, espero que os alunos que não têm acesso a esses cursos presenciais ou que tiveram a mais experiência em cursos anteriores, possam encontrar neste canal cursos de qualidade. Quando eu digo má experiência, eu quero dizer é, cursos mal, mal feitos, mal formulados, professores que não deram o curso adequadamente ou alunos que não conseguiram aproveitar o curso por algum motivo. Este canal nasceu de uma experiência de sala de aula invertida que eu fiz em uma das minhas turmas da Universidade Federal Fluminense, que atualmente sou professor. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha, as minhas qualificações e a minha formação, eu vou deixar aqui embaixo um link do meu currículo lá. Nessa turma que eu realizei a experiência de sala de aula invertida, eu pedi para que os alunos assistissem as aulas anteriormente e no dia da aula a gente trabalhava com exercícios e eu tirava diversas dúvidas. Foi uma experiência muito legal e que eu pretendo repetir em outras turmas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é sala de aula invertida e sobre essa minha experiência nessa turma de cálculo 2, eu vou deixar aqui embaixo também um link é, com um relato que eu fiz sobre essa experiência. Esse curso de cálculo 2 da experiência de sala de aula invertida está aqui nesse canal, curso completo porém eu pretendo refazer esse curso porque foi, foram as primeiras videoaulas que eu fiz e eu ainda estava aprendendo a manipular os equipamentos, como produzir as videoaulas, então a qualidade das primeiras videoaulas é, não está muito boa. Vocês vão perceber se vocês acompanharam o curso completo que as primeiras videoaulas tem uma certa qualidade e as últimas têm uma qualidade melhor. E as de cálculo 1 agora a qualidade é melhor ainda, que eu pretendo ir melhorando ao longo do tempo. Bem, acho que é isso. Espero que vocês gostem das videoaulas, que elas sejam úteis. Um abraço a todos e bons estudos. Tchau!